Meu processo, ele se inicia basicamente em 2018, quando eu passo a me expressar de outra maneira, sabe? Quando eu começo a trazer algumas características femininas para as minhas roupas, para minha expressão de gênero. E foi quando eu comecei a, a me sentir desconfortável com a leitura masculina, com o nome masculino com toda uma trajetória masculina que eu tive durante toda a minha vida, sabe? O processo da transexualidade foi muito um processo de ir testando como eu me sentia confortável para poder entender é, para poder entender o meu corpo e o jeito que eu ia ser tratado. Então primeiro eu mudei o pronome, eu pensei, bom, tô gostando. Aí depois eu falei, ah, eu vou testar outro nome. Aí fui testando outro nome e falei, nossa, tô me sentindo mais confortável com isso. É, e aí eu comecei a harmonização também tem esse processo de, de teste assim para mim a transexualidade ela nunca foi uma coisa dada